Olá, sou a Maria do Bloco da bom Maria e há uns vídeos atrás a Brenda pediu-me para eu fazer um vídeo a analisar os vossos feeds de Instagram e eu perguntei se vocês queriam e vocês mandaram-me tantas mensagens a dizer que queriam ser analisados por mim, por isso estou aqui, vou passar a tarde a fazer isto, de certeza. Eu não sou uma especialista em feeds de Instagram, mas acho incrível que vocês valorizem tanto a minha opinião, isso é fantástico. O vídeo de hoje vai ser só sobre isso, vamos começar. Vamos então começar por esta conta. Eu acho que estas fotos estão a ficar cada vez melhores para um feed de Instagram. Eu acho que os tons quentes ficam muito, muito bem neste feed. E Este feed é mais um feed tropical, ou seja, verdes e castanhos. E se conseguires colocar estes verdes mais quentes, acho que ainda ia ficar Melhor. Se colocasse um bocadinho de shadow tint vermelho nesta foto, ficaria muito melhor com estas duas. Mas sim, eu acho que o feed está a ficar bastante interessante. Vou te colocar aqui alguns exemplos de edições que podes fazer para ter este tipo de feed, mas gostei mesmo muito. Eu acho que o feed está bastante bom. Se ela quiser para ti e branco, está perfeito mas eu acho que devia-se focar nestas fotos azuladas, que eu acho que fica super interessante e se vocês virem uh, esta foto, esta, esta, esta e esta, nota-se que foram editadas da mesma forma e se estas fotos estivessem todas uh, organizadas umas ao lado das outras tenho a certeza que iam ficar muito mais bonitas. E este tipo de edição é mesmo muito bonito, mas se quiseres manter o preto e branco, acho que também fica bastante bem assim. A Bruna não tem um fit definido, mas, por exemplo, se ela quisesse que esta foto ficasse bem com esta, o que ela podia fazer a esta foto era mudar o fundo para azul, por exemplo, e mudar a saia para azul, se ela quisesse e vocês conseguem fazer isso muito facilmente no Pixar. Tens fotos bastante criativas, basta só editar. Se quiseres, claro, um feed organizado, se quiseres manter-te nesses tons mais quentes, usa a primeira e a segunda foto como referência. E se quiseres um tom mais azul, usa esta foto e este azul para manter pelo resto do teu Instagram, mas isso vai depender completamente de ti. A Erika tem um feed que em si já fica bastante bem junto, estas três últimas fotos ficam bastante bem, ela usa roupa escura e tem toques de azul e toques de cinzento nas fotos dela. Acho que desde o início até ao fim do Instagram dela, ela melhorou bastante na edição e acho que se devias manter neste tipo de edição destas fotos, podes usar filtros azulados como o HB1, por exemplo, porque parece que seja o teu estilo de edição. A Maria tem fotos azuladas e também fotos com a uh, temperatura mais elevada, por isso isso vai depender completamente da Maria e se ela quer manter fotos mais quentes ou fotos azuladas mas se ela quiser manter esse tipo de edição com azuis mas também com cores mais quentes é completamente possível esta foto, esta foto e esta foto ficam bastante bem porque tem aquele ar azul, mas por exemplo, para esta foto ela bastava-lhe mudar o fundo para um fundo azul, que ficava bastante bem porque ela já tem tons quentes, que é da pele. Continua a utilizar o filtro que tu usas, mas se quiseres manter o azul por todas as fotos, basta mudar alguns detalhes, nem que seja mudar a cor da camisola, colocar as tuas calças mais vibrantes, mais azuis, ou mudar o fundo. A Matilde tem fotos azuladas e eu acho que funcionam bastante bem juntas. Aqui no início ela tinha fotos mais quentes e agora ficou com fotos mais azuladas, mas acho que funciona bastante bem umas com as outras. Nas fotos de preto e branco podias colocar um bocadinho de sombra azul, que é no Shadow Teens, e assim já conjugava melhor com as outras fotos, mas o resto não tenho muito para te dizer, mas como disse acho que está bastante bem e acho que podias continuar com esse tipo de edição que fica bastante bem. A Yara tem fotos quentes e muito sinceramente acho que está no bom caminho. Acho que este tipo de formato de foto em que tem molduras brancas fica bastante bem no feed dela e mesmo as fotos não terem todas a mesma cor, acho que funcionam muito bem entre elas. Por isso não tenho muito para dizer acho que está a ficar um feed mesmo muito bonito. Ok, o feed da Katia tem muita, muita cor e eu acho que está a ficar muito perfeito. Dou um bocadinho de edição ao longo dos meses dos dias a passar, eu acho que é completamente normal, mas eu acho que ela parou num feed bastante interessante. Eu acho que o troco para manter este tipo de feed é ter brancos mesmo fortes e cores mesmo fortes e eu acho que estás a conseguir isso mesmo muito bem. Acho que a foto em que se nota isso acontecer é esta sem dúvida, tem brancos mesmo muito fortes e azuis e verdes e acho que estás a conseguir manter isso. Se vocês virem esta foto das rosas não tem nada a ver com a foto do mar, mas mesmo assim funciona porque o branco está mesmo bonito e tem alguma semelhança com o branco de cima, por isso acho que é uma ideia a seguir e acho que ela está a fazer um trabalho mesmo bom. Mas azar porque a Beatriz devia estar a colocar agora uma foto para ficar tudo direitinho, mas imaginem que este quadrado aqui esteja deste lado, aqui ao lado. Por isso, ela está a criar feed de 3 em 3 fotos e eu acho que isso é mesmo muito interessante. Olha, adoro esta edição. Eu já tinha partilhado a conta dela há uns dias atrás, quando eu fiz a partilha dos vossos feeds e achei que estava mesmo muito interessante e continuo a achar o mesmo. O perfil da Mafalda é outro perfil super super interessante e eu ainda não o tinha visto, mas ele é mesmo muito bonito. Acho que as ideias de foto dela são muito interessantes, por isso acho que vocês deviam vir aqui inspirar-se. O feed está muito, muito interessante. Nestas fotos ela tem fotos mais roxas, nestas fotos estão mais azuladas, mais esverteadas e aqui estas últimas têm um tom cor-de-rosa. Eu acho que está perfeito. Gostei mesmo muito deste feed. E não tenho grande coisa a dizer, acho que ela está a fazer isto tudo muito muito bem. A Ana vê-se que está a mudar agora um bocadinho de feed, mas no início do feed dela estava bastante interessante com estas molduras estranhas, só para vos provar que dá para ter feeds interessantes sentarem com aqueles quadrados, por isso isso é uma forma mesmo muito gira de ter um feed Instagram e acho que mesmo a edição era bastante gira, eram pretos e azuis e cinzentos e acho que ficava mesmo muito bem. Agora ela passou para um feed Uh, com mais cor, também estamos no verão aqui em Portugal, por isso acho que é normal ela começar a ter outro tipo de edição de acordo com as estações, eu sou igual, sou exatamente igual as fotos combinam bastante umas com as outras, têm imenso verde acho que está a funcionar bastante bem agora vou ver o feed da Ana e a Ana tem, vamos ver... acho que ela se devia manter nas fotos que estão no lado uh, esquerdo deste feed e este tipo de foto, assim com tons quentes, e assim estes amarelos e azuis, acho que fica mesmo muito bem no feed dela, e eu até vou tirar um print screen e vou colocar aqui ao lado como é que as fotos ficariam juntas, eu acho que ficam super bem. E até mesmo esta foto iria ficar super bem com este tipo de fit, por isso se ela quisesse manter um fit mais quente, acho que ficava mesmo bem para o tipo de fotos que ela tira, a Beatriz começou agora o feed dela, a primeira foto foi há 20 horas, uh, mas eu acho que ela está a fazer um bom trabalho porque as fotos estão bastante parecidas, tem o azul, aqui também tem esse azul e aqui também tem o azul na água e este cor-de-rosa nestas fotos fica bastante interessante. As próximas fotos, se ela manter este cor-de-rosa em alguma parte da foto e o azul também acho que vai ficar mesmo perfeito. Ok, vamos agora para a Ana, as fotos da Ana aqui nesta zona eram bastante, com cores bastante quentes e agora ela está a passar para cores mais azuladas e eu já vos disse, o verão aqui em Portugal faz isso a uma pessoa, mas mesmo assim eu acho que ela conseguiu conjugar bem as cores quentes com as cores mais frias, embora ela tenha mudado um bocado a edição, acho que fez muito bem a transição, acho que ficou bastante bem. E tendo em conta estas três fotos, acho que está a correr mesmo muito bem. O azul está mesmo, mesmo bonito e ela está a conseguir mantê-lo nestas últimas fotos. Por isso, a ideia é continuar este tipo de feed. Azul com também cores mais quentes e eu acho que vai ficar perfeito. A Isabela já apareceu no meu canal uh, pelo menos uma vez, acho eu. E o feed dela é bastante interessante, eu já vos tinha dito. Essa foto é Oh, incrível, eu gosto mesmo dela e adoro o tipo de feed que ela tem, é um feed com cores bastante quentes o feed dela é assim um feed tropical e eu acho que fica sempre bem com todas as fotos que ela tira e é manter, porque acho que ela tem fotos mesmo muito, muito interessantes e esse é... adoro essa foto não sei porquê, mas adoro essa foto tem tons quentes e tons frios e castanhos e verdes e azuis e é perfeita o Afonso tem um feed a preto e branco que está perfeito, adoro! E tirar fotos a preto e branco é super difícil, editar fotos a preto e branco também. E eu acho que ele consegue sempre manter o mesmo tipo de contraste, a mesma luz, o mesmo tipo de preto. Acho que está mesmo... adoro, adoro esta conta, está mesmo muito bem. A Matilde agora está a criar umas fotos meias amareladas. Acho que se ela continuar este tipo de feed, acho que vai criar uma coisa bastante interessante. Era giro se ela conseguisse criar também outros tipos de cor, em vez de amarelo, um azul, em vez de azul, um rosa. Para ver o que é que ela consegue fazer com este tipo de edição, porque acho que é bastante interessante. E este tipo de fotos também, com um fundo completamente preto, acho que ficam bastante bem. Eu fiz um feed com uma Beatriz em que faz três ou mais fotos com a mesma edição ou escolhes só um tipo de edição, costas mais e continuas com ele, mas seria interessante fazer -se como a uh, Beatriz e criar vários tipos de feed, já que tu consegues fazer uh, vários tipos de edição, que é super interessante. A Brenda consegue fazer também vários tipos de edição e acho que todas funcionam bastante bem. O feed dela é super uh, harmonioso e acho que funciona sempre mesmo muito bem, mesmo que ela mude de edição, acho Funciona sempre bem, com as fotos anteriores e as fotos a seguir. Por isso eu não tenho grande coisa para dizer, acho que está a fazer um bom trabalho e as fotos ficam super perfeitas umas com as outras. Eu acho que não tenho muito a dizer sobre este vídeo porque eu acho que funciona bastante bem. Principalmente este tipo de edição, eu acho que estou estava a saber como é que ela fez porque está mesmo muito, muito bem. Ela tem assim um tom azulado nas fotos dela, que eu acho que fica sempre mesmo muito bem. Por isso, não tenho grande coisa a dizer, acho que o fit está mesmo muito bonito. Vou dizer o mesmo para este fit também, acho que ele conseguiu fazer uma edição mesmo muito bonita. Isso acho que prova que, mesmo que vocês tenham edições completamente diferentes, há várias maneiras de vocês fazerem uma edição super bonita. Neste feed nós vemos aqui umas cores, cor rosas e uh, roxas e lilás e eu acho que fica bastante bem. É outros tipos de edição que acho que funciona bastante bem. Aqui vocês podem ver que é mesmo um filtro uh, rosa. Ah, oh, parece a minha prima. What? É exatamente igual à minha prima. Ok, tenho o que lhe dizer. E agora ela passou para uma foto mais roxa mas mesmo assim funciona bastante bem, acho que este tipo de edição fica bastante giro. A Tamara começou com um feed com cores mais quentes e agora passou para um feed com cores mais azuis e se ela quiser manter estes, esta edição que deu nestas últimas três fotos, acho que funciona mesmo muito bem e apoio completamente porque eu acho que está a ficar mesmo bem e este azul é incrível, é mesmo muito bonito. A Mirella tem um feed com tons azuis e acho que está a ficar bastante bem. Esta cor é incrível e ela conseguiu manter aqui nas unhas e aqui no flash e nos sapatos e como vocês estão a ver funciona bastante bem entre elas e é só continuar porque acho que está a ficar bastante bem. O João também tem um feed parecido com este perfil. Vamos ver outra vez o de João e como vocês estão a ver funciona também muito bem, mas neste caso ele tem fotos com... Menos, menos cor ainda, é só preto e branco e só tem alguns toques de verde e agora colocou umas fotos com umas margaridas amarelas e eu acho que o feed dele funciona mesmo muito bem. Basta olhar para o ecrã, vocês conseguem ver que este feed está super perfeito. A Regina apareceu num dos últimos vídeos uh, que eu fiz e eu já vos tinha dito que o perfil dela é perfeito. Já tinha partilhado com vocês algumas fotos dela. Ela agora também tem um feed com pouca saturação e com alguns toques de cores quentes e eu acho que funciona mesmo muito bem e vocês estão a ver que as fotos estão mesmo muito bem editadas. Uh, como vocês estão a ver ainda tenho algumas mensagens para responder e ainda tenho aqui mais 56 pedidos uh, que são vocês a pedir para eu analisar, por isso eu vou deixar este vídeo para uma segunda parte, eu vou terminar este vídeo por aqui para não ficar muito longo e depois eu uh, publico a segunda parte e a terceira parte e espero que vocês tenham gostado de conhecer Quantas pessoas também seguem o canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo. Oh, que fit tão lindo. What? Vocês têm fits tão perfeitos, eu não percebo.